Olá, boa tarde. Como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Uh, hoje eu e minha colega viemos abordar e falar sobre um poema, de, de Vasco de Camões. Uh, e iremos abordar um bocadinho o assunto pri primeiramente e depois iremos ler o poema uh, em concreto. E no final iremos também dar as nossas perspectivas sobre o poema. O poema que escolhemos foi A Formosura desta Fresca Serra. O tema deste poema aborda a saudade e a ausência da mulher amada do sujeito poético. E agora, eu e minha colega, vamos ler o poema. A formosura desta fresca serra, e a sombra dos verdes castanheiros, O manso caminhar destes ribeiros, de onde toda a tristeza se desterra. O rouco som do mar e a estranha terra, o esconder do sol pelos oteiros, O recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar na branda guerra. Enfim, tudo o que a rara natureza, com tanta variedade nos oferece, mas está se não te vejo magoando. Sem ti, tudo me enjoa e me aborrece. Sem ti, perpetuamente, estou passando. Nas menores alegrias, morro tristeza. Após esta breve leitura do poema, iremos analisá-lo. Então, como podemos ouvir, o poema está dividido em dois momentos. O primeiro momento aborda muito a natureza, sem Simo... uma... Visão objetiva da natureza, a descrição de um ambiente verdejante, fresco, aprazível, capaz de trazer felicidade e alegria a quem nele se inserir. Neste segundo momento, podemos perceber que o estado de espírito do sujeito poético caracteriza-se por uma profunda tristeza e, desgosto, e um desgosto profundo também. Sente-se abandonado pela mulher amada, o que faz que ele tenha uma recusa a tudo o que o rodeia e a todos os sentimentos que o rodeiam. A infelicidade e a tristeza faz com que ele não veja a natureza com que ela tenha o mais de perfeito, com que a natureza para ele é tão boa, mas ele não consegue ver isso com esses olhos porque está mesmo triste. É incapaz de afastar a tristeza e ver a natureza com os olhos da alma, porque ele sente se sente bem com a natureza, mas ele não consegue ver a natureza dessa maneira porque se sente profundamente triste pelo abandono. Este poema é um soneto e é constituído por duas quadras e dois tercetos. O poema está dividido em duas partes lógicas. A primeira parte, que são as duas primeiras quadras, que é a descrição da natureza. Já a segunda parte, que são os dois últimos tercetos, refere os sentimentos de poeta em relação à ausência da amada. Ou seja, a irrelevância da beleza natural sem a mulher amada. E o esquema rimático deste poema é... É A, B A, A C, D, E, D, E, C. Os dois primeiros esquemas rimáticos, A, e A, BBA, são das quadras. Uh, e os outros dois, o C, D, E e, e D, e, C, são de, dos trecedos. Uh, estes têm rimas inter, interpeladas e emparelhadas nas quadras, interpeladas e cruzadas nos trecedos. Podemos observar no poema vários recursos estilísticos, como a personificação, com no verso 3, "manso caminhar destes ribeiros". Podemos observar também no verso 8, "das nuvens pelo ar, a branda guerra". Ou seja, ao personificar a natureza, o poeta pretende transmitir toda a importância pela ausência da amada. Já nos versos 13 e 14, temos uma anáfora, "senti, senti". Esta reiteração uh, expressa a mágoa do poeta e identifica o seu aborrecimento pela tristeza de não ter a sua amada ao pé dele. Então, para finalizarmos a análise do poema, vou perguntar à minha colega o que é que ela achou sobre o poema. Então, o que é que tu achaste? Então, eu gostei do poema, pois adorei o facto que Camões representou o seu amor pela natureza, tanto como pela amada e que abordou de uma maneira muito emotiva a natureza e por isso é que eu gostei, porque abordou temas como a saudade, o amor e a natureza. E tu? Pensaste? Eu eu na minha perspectiva, eu não adorei o poema, sinto que Camões teve, já escreveu poemas melhores e sinto que existem poemas de outros de outros autores, de outros, de outros poetas que sejam mais interessantes e que falem de outra maneira à natureza e que abordem ela de outra maneira. Como o poeta Eugênio de Andrade, que tem poemas lindíssimos que falam sobre a natureza e aborda ela de uma maneira idolatrada. Como o poema Green God. E é isso, eu espero que tenham gostado deste nosso breve podcast sobre o poema de Camões, a formosura desta fresca serra. E é